para sentir o clima de competição internacional, muitas das pessoas que, que vão estar nas Olimpíadas estão aqui também, alguns nomes fortes, então já, já me preparando psicologicamente pra, pra o que vai enfrentar lá. Aqui também a piscina vai ser externa, então já aclimatando como é que pode ser no, na competição mesmo. participar daqui. É muito importante para né, ter uma competição antes, para acabar com aquela ansiedade e poder depois de fato poder focar no, nos Jogos Olímpicos.